Meu Deus! Se você tem enxaqueca, você não pode deixar de usar hortelã e daqui a pouquinho vai soltar a vinheta e eu vou falar por quê. Fica comigo! Muito bem, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Fito Energética. Eu quero te perguntar, dor de cabeça Tá te incomodando? Aquela dor, aquela pontada na cabeça Tá te fazendo ficar enfurnado no quarto? Lá no Goiás a gente fala assim, ficar preso, escondido no escuro, sem barulho, sem luz, porque ataca, dói a cabeça? Então fica aqui que hoje a gente vai falar sobre dor de cabeça e enxaqueque como a hortelã, que é essa erva de poder oculto tão poderoso que vai te ajudar né, a combater essa, essa dificuldade. Fica comigo que a gente já vai dar continuidade nesse assunto. Muito bem, então pessoal, antes da gente entrar direto né, no tema da dor de cabeça e enxaqueque como a hortelã, ela pode nos ajudar nesse sentido, quero me apresentar para você. Meu nome é Luiz Mourão e junto com a Patrícia Cândido, né, a gente ensina fitoenergética para os nossos alunos de energética aqui do Luz da Serra, e a gente produz conteúdos para trazer, divulgar e mostrar como as plantas, como o poder oculto das ervas, pode agir cada vez mais e melhor para equilibrar o seu dia e trazer mais equilíbrio para você ter uma vida mais feliz, saudável e próspera. E hoje a gente está focando em algo que atrapalha muita gente, que é dor de cabeça. né? Ainda mais agora, na época que vai sair esse vídeo, tá com... a gente está aqui na época do verão, né, tem muita claridade, tem muita dor de cabeça, tem gente que passa por insolação, tem muita gente que sente dor de cabeça por problemas, por aspectos físicos do dia a dia, a hortelã vai ajudar. Porém, se você está num momento, está num dia em que não tem sol quente, que você está em condições normais, de temperatura e padrão, né, quem é da, da academia conhece como CNTP, uh, se você está passando por um momento assim não tem nenhuma influência externa, mas ainda assim está tá sofrendo bastante com dor de cabeça e enxaqueca, Antes da gente falar do hortelã e como você pode usar para combater essa dor, né? Eu quero te explicar um pouquinho sobre o que, que pode estar tá gerando essa dor de cabeça, né? Na cabeça, a gente tem vários pontos de energia. Quem é nosso aluno de Aura Master sabe que a gente dá aqueles toquinhos, massageia o couro cabeludo, para ativar esses pontos de energia. E um ponto de energia, um centro de uh, consciência que a gente tem muito importante é aqui, ó bem no centro da cabeça, no ponto entre as nossas sobrancelhas. Esse ponto é conhecido como centro de comando, né? É o nosso chakra frontal, é o sexto chakra, em sânscrito o nome dele é Anya, né? Parece meio estranho, mas aqui no Brasil a gente conhece como Ajna ou Ajinha também. E esse ponto de comando aqui no centro da cabeça é um centro de comando que ele reverbera ordens, reverbera comandos, né? Propriamente dito para o nosso resto do corpo completamente. Então, assim, se a gente acorda, já se conecta com a Notícias já entra nas redes sociais e vê notícia desastrosa, já vai ver fofoca, tititi, vê resumo de novela, e nesse momento, né, a gente não se conecta, quando a gente acorda com fonte sublime de energia, se a gente só vê coisa ruim, esse ponto de comando aqui na cabeça, ele vai ficar reverberando isso. Então, se a gente não se conecta com essa energia sutil mais elevada, esse já é um indicativo, né, de uma possível causa da sua dor de cabeça, da sua enxaqueca. Pelo livro Código da Alma, da Patrícia Cândido, a gente entende também que dor de cabeça pode vir uh, por ideia conflitante. Em que sentido, Luiz? Seguinte, você tem a sua identidade, né, você tem os seus próprios pensamentos e isso gera suas emoções e sentimentos também. Agora, se você é aquela pessoa que vive num dia a dia muito autoritário, que você não pode se expressar, que você não pode ser você mesmo, você mesma, se você tem muita vontade de fazer uma coisa, alguém te puxa, se você tem vontade de ir para um lado, alguém te leva para o outro, ou seja, você não pode ser quem você nasceu para ser, isso dá um choque de conflito, dá um choque de ideias que geram um conflito aqui na cabeça, então é como se você tivesse vindo para um lado e alguém te puxa para o outro, você quer ir para uma direção e alguém te leva para outra, então isso nos nossos pensamentos né acaba refletindo como uma dor de cabeça porque a gente não sabe para que lado vai então a gente vai sentindo aqui é o querer ir para o lado e daí um pensamento te puxa é você querer se expressar e alguém te trava então isso que gera né pode ser pela psicossomática um outro motivo da dor de cabeça agora sim antes da gente partir para o uso da hortelã né que eu já vai ser uma dica para poder ajudar, a primeira dica mais principal antes da gente recorrer ao poder oculto dessa erva é você ser você mesmo, é você ser tudo o que você nasceu para ser, é se expressar é você deixar o seu eu verdadeiro, o seu eu maior sair e permitir né, que você seja um canal de Deus para melhorar expandir o mundo da maneira que você achar mais leve para você né? todo ser humano ele vem para o mundo, vem para a terra para exercer a sua beleza, para ser leve, feliz e exercer a sua liberdade. E quando você faz isso, quando você consegue dar esse exemplo, essa é uma maneira muito simples e muito eficaz também. De primeiro, você eliminar a sua dor de cabeça e ajudar Deus no trabalho dele, inspirando outras pessoas para que elas façam o mesmo. Agora, né? Se você está passando por dor de cabeça, está sendo tudo o que você nasceu para ser e ainda assim está Precisando dessa ajudinha, agora eu vou te mostrar como usar o hortelã no seu dia a dia. Fica comigo que a gente já vai te mostrar. Então, pessoal, eu estava aqui gravando esse começo do vídeo para vocês, mas enquanto isso, para a gente otimizar o tempo, eu já deixei uma água aquecendo aqui. A maneira como a gente vai utilizar a hortelã é numa forma de chá. Então, quero te chamar a atenção aqui, eu já vou até desligar o fogo, e sim, é fogo. Eu tenho até aqui uma chaleira elétrica, né, para mostrar como exemplo, que apesar de ser mais prática de colocar a água aqui, né? a fonte elétrica ela vai emitir uma onda quadrada verde né? que vai um, atrapalhar a fita energia da hortelã então eu deixei essa água aquecendo aqui que eu vou usar para fazer <risos> para queimar minha mão <risos> só cuida para não queimar a mão tá tá bem quente aqui Então, aqui a água já está aquecida no ponto e agora eu vou pegar a hortelã, né? Porque sem hortelã, não tem chá de hortelã. Aqui ela está viva, está fresca, que inclusive é outra maneira que eu já vou explicar aqui também. Eu tinha pensado uh, no chá para todo mundo, para explicar para todo mundo, né? Mas agora que eu tenho a hortelã fresca aqui, eu achei que a gente ia trabalhar com ela desidratada. Ela fresquinha, você pode fazer inclusive a bioplasmia. Então, antes de eu usar a, a hortelã no chá, eu vou te mostrar a bioplasmia que é muito, muito difícil. É você passar a mão pela planta viva e trazer ela no centro da testa. Então você vai fazer isso, aqui eu estou fazendo de forma mais rápida para o chá não, para a água do chá não esfriar. Então você faz isso, sobe um cheirinho bem bom. Você faz de 3 a 6 vezes passar a mão na hortelã e traz na, na testa por 30 segundos mais ou menos. Aqui eu estou fazendo bem rápido, né? bem no acelerado. Então você passa de 3 a 6 vezes e traz no centro da testa, onde estiver doendo. E essa é a bioplasmia, essa é uma maneira de você usar a hortelã para poder né, eliminar a enxaqueca. Agora a outra, se você não tem oposição a usar o chá, se você tem esse bule da fito, né, você pode tirar as folhas de hortelã, que eu vou tirar um raminho, e quem já é guardião, quem já é recruta, né, sabe que a gente pode fazer a ativação do verde-prata uh, na planta, né que antes de fazer a gravação eu já tinha ativado o verde-prata, então é a técnica mestra de ativação. Vou deixar aqui fazer uma infusão, breve, né? a hortelã é possível que nem transfira o gosto dela o, o mentol não sei qual que é o nome do composto da hortelã né? do princípio químico que traz esse gostinho característico mas faz isso e a partir do momento que eu coloquei a hortelã na água para fazer a infusão vou segurar, aqui embaixo está quente né? está saindo até bolinha, mas aqui em cima não vai queimar minha mão, aqui eu posso fazer o verde prata também para ativar a hortelã para passar o poder oculto dela para a água que vai ser o nosso canal uma vez que esse chá tá energizado, né? Eu vou servir cerca de 200 ml e consumir esse chá. É um chá bem tímido de cor, ou seja, cor de água, né? Não tem cor de nada. É possível que não tenha nem o gosto do hortelã, mas a energia vai estar tá aqui. O cheiro com certeza tá. E é isso. A dica que eu tinha para deixar para você em caso de enxaqueca, né? Em, é em caso de incêndio, né? em caso de enxaqueca, é você fazer um chá de hortelã ou fazer a bioplasmia, tá bem? A gente vai se vendo por aqui. Uh, tem mais vídeos nossos aqui no canal eu te convido a assistir, a gente vai deixar algum de indicação aqui de chá que você pode uh, fazer né, de acordo com essa técnica que eu te mostrei aqui agora, e a gente vai se vendo pelo canal beleza? Um abraço, muita luz e até o próximo